Gerada por raízes profundas, enterrada nas sombras de mulheres silenciadas. Elas me benzem com a luz dos seus olhos. Minha voz vem de seus clamores. Minha poesia é flecha e dor. Imenso é o solo dos meus sonhos. Ele é maior que o medo. É mais vasto que o mar. Olá é, a todas, todos, todos. Nós estamos começando aqui o primeiro programa do podcast Com Cocá e Sem Cocar, que é a arqueologia das memórias que foram historicamente apagadas nesse território de Pindorama. E hoje, para começar o nosso primeiro programa, nós estamos aqui né, com uma figura importante, nos debates em relação a indígenas em contexto urbano, que é né, esse grupo que teve as memórias apagadas pelo etnocídio, que hoje reivindica né, um outro lugar diferente daquele lugar que o colonizador é, nos impôs. Então nós estamos aqui e abrimos essa atividade de hoje né, com o um poema da Eva Potiguara. Nós vamos ter aqui... De vez em quando, a intervenção da Mel aqui com a gente, nós vamos ter gato, passarinho, nós vamos ter tudo o que né, diz respeito ao nosso processo de humanização, de relação com a natureza, mesmo estando em um contexto urbano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite não pode ser, né, Eva? Então, bom dia, boa tarde. Né? É um prazer estar contigo aqui, Eva. E para a gente começar depois desse seu belo poema, né? É, gostaria que você falasse um pouco da tua história para nós, né, E por que que você leu esse poema para nós? Pediu para ler esse poema para nós, né? Para abertura do nosso primeiro programa do podcast com Cocá ou sem Cocá? A WebT, cheirum porã, é, bom dia. Querido companheiro, Shiva. Esse poema, ele traz uma... O eco né, das mulheres silenciadas de minha história, da minha raiz. As minhas ancestrais, as minhas avós, bisavó, tataravó, quinta avó. Essas mulheres que elas vivem nas minhas veias nas memórias que estão no meu DNA e na minha corporeidade. Então, é, muito desses versos que tem nesse livro, né, que foi lançado agora no final do ano passado de 2022, a Biayala Membira Nyinguara, Cânticos de uma filha da Terra, são poemas delas, delas comigo e eu com elas. Então como falar da nossa ancestralidade, da nossa retomada, da nossa resistência, Sem falar dessas mulheres silenciadas Que silenciaram para que eu e outras mulheres estivéssemos aqui né? Quantos de nós somos hoje é, sujeitos desse século XXI? Porque somos filhos, netos, bisnetos, tetranetos dessas mulheres que se calaram para poder sua semente um dia brotar. Então, estamos aqui também no meio dessa natureza, né? Nossas irmãs árvores que sabem mais do que todos nós esses processos, né? Civilizatórios Selvagens da colonização. E acho que a poesia... Ela sempre é o eco que nos... É mais visceral. E muitos desses poemas aqui... Eles vieram dessas vozes. Inclusive, muitos deles foi conversando com essas mulheres. Em sonhos, sonhos... Sonhos quase... É, acordados. Inclusive, tem um poema que ele diz assim: Eu não sou apenas mulher, sou caco, retorcido, que rasgou a vergonha de choros recolhidos em noite sem luar. Venho sem medo com as minhas feras com as raízes imersas em novas primaveras. Trago os meus vulcões, ecos dos gritos do sangue que me gerou. Sou fogo de brasas vivas, por coragem que destila, sem medo, do colonizador. Bom, Eva, deixa eu te perguntar. A gente está nesse... Nessa, em todo esse processo né, de discutir, esse lugar do apagamento né, que o colonialismo, o capitalismo né, tem imposto aos povos indígenas e aí é isso, né? a proposta do programa é de estar nesse cenário, em outros cenários de não ser um podcast morto né, que tem um cenário e que as pessoas vão até esse cenário mas é um programa que ande que caminhe, né, que pesquise que busque, é uma arqueologia de fato né? nisso Eba, me fale o seguinte quem é Eva Potiguara. Conte a sua história para nós. É... Às vezes eu acho que eu sou muitas. E, como eu falei há pouco tempo, né? eu sou pedaços de minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Como também sou pedaços do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Eu hoje sou uma história viva Que está na luta da resistência Para resistir, existir Então, eu sou essa Morossi Ou Eva, né? Como o nosso Eduardo Navarro disse É, Endé Morossi Você é Morossi Mãe de muitos, né? E, assim eu me sinto essa, essa pessoa que se completa nessa história que não foi contada e que ao mesmo tempo busca esse, esse retorno porque hoje nós estamos retornando para resgatar aquilo que nos foi tirado então eu sou essa pessoa em retomada de um passado presente, e de um presente passado, que eu não posso mais voltar, é, no sentido de voltar atrás, de desistir dele. Então, eu sou essa mulher que, se, que procurou esse caminho, mas através de uma descoberta, descoberta também familiar, e ao mesmo tempo, pessoal, coletiva, Não é um processo fácil, porque a princípio eu não queria, eu tinha medo de ser quem eu sou hoje. Porque eu tinha consciência, ainda mesmo prematura, eu tinha consciência de que não seria fácil ser quem eu busco ser hoje. Essa tetraneta, bisneta, neta e filha de mulheres silenciadas, mulheres indígenas, mulheres usurpadas, abusadas, e que é uma história de dor, de vergonha, ao mesmo tempo, é uma honra para mim ser parte dessas mulheres, porque elas, para mim, são mulheres guerreiras. Elas não são mulheres vencidas. Eu não posso, então, me deixar por vencida, me calando, e me deixar por vencida não trazendo a ressurreição delas. Então, nessa minha retomada... Eu estou trazendo a ressurreição dessas mulheres comigo. Então, eu sou essa mulher que está em conexão com outras mulheres, tanto ancestralmente, como cognitivamente, espiritualmente, culturalmente, antropologicamente e também poeticamente, nesse mundo do século XXI. Eu estou viva aqui. Materialmente viva, eu estou por causa disso também. Porque quando eu sofria os ataques racistas, se eu tivesse só, eu acho que eu não estaria aqui. Elas me dão muita força, sabe? E, e a minha avó Suzana era muito serena, enquanto que minha avó Maria Firmo de Aquino era, era o cão chupando manga. Então eu, eu sou uma mistura das duas, sabe? A minha família, por parte do Pará, e Paraíba, é o dos pap, Pepe, Paraíba e Pará, é, é cachorra da molesta para cima, né? Agora a família minha, que é por parte da minha avó Rego, é serena, sabe? Entendeu? É serena, ela fala assim, ela, ela diz a você coisas pesadas de maneira bem, assim, bem tranquila, entendeu? Então tem hora que eu tô muito assim, mas tem hora que eu sou a Maria filho <risos> A cachorra da molesta, é, a bexiga é, tá boca em diante. É, é, é as nossas ancestralidades, né, Eva? É, que tem a ver com isso mesmo, né? Que nos influencia, né? Que uhum. nos é, impulsiona, empurra nesse aqui. mundo, né? Mas eu queria voltar uhum. um pouco nessa história da memória ainda, nessa, nessa coisa desse caminho de volta, né? Que a gente tem feito, muita gente tem feito esse caminho de volta, reivindicado uma história que é essa história, que foi massacrada, apagada, né, Eva, é, e que é muito importante. Esse território é um território muito importante, Rio Grande do Norte, território potiguara, é, que teve lutas né, importantíssimas, principalmente no século XVIII. Né, as missões aqui fizeram um processo de resistência muito grande né, é, contra esse processo de avanço colonial, mesmo sendo as missões já um avanço colonial, mas né, que provocou um processo de resistência muito grande. A gente tem figuras importantíssimas, né, na, na Paraíba, o Pedro Poti, né, que tem um outro nome né, e, que, e que não aceitava esse nome né, imposto uhum. para ele. É, então a gente tem uma história é, importantíssima né, e que essa história foi sendo apagada. Né? e muitos de nós não conhecem essa história e que muitos de nós também vivem agoniado, né, por não saber, né, é, da sua história. e aí você tem feito esse caminho de volta, né? Como é que foi? Como é que você, né, fez esse processo é, de volta, né, para sua ancestralidade, para suas memórias, né, para, né, sua história de vida? Assim, primeiramente, eu comecei no auto né? Porque eu nem era negra, nem era branca. E não me identificava como uma coisa nem outra. E achava confuso eu ser chamada de parda, lá no meu certidão de nascimento. E quando eu, na escola, né, no ensino fundamental um, que... Antiga primeira e primeira, quarta série, que hoje é primeiro ao quinto ano, a professora trabalhava o dia do índio. E a gente, as meninas tinham que trazer bonecas vestidas de índio. E os homens, meninos, tinham que trazer umas cascas de, de coco, né? Que a gente chama de quenga de coco, para fazer as ocas. Mas as bonecas sempre eram muito amareladas, brancas, né? Cabelo, a maioria das, do cabelo das bonecas eram loiros. Não, não tinha o meu cabelo que sempre foi muito preto. Minha família, todos têm cabelo preto, muito preto. A maioria tem cabelo liso, minha mãe tem cabelo muito liso, preto. Né? Hoje está mais branco devido à idade. Né? E alguns cabelo um pouco mais enrolado, né? por parte da parte do meu avô, lá da Paraíba. E a minha mãe. Que tem uma parte da minha avó, que é lá de Belém do Pará. Já o cabelo bastante liso. E o meu pai, né? Do, que já parte da família lá daqui do Rio Grande do Norte, do Agreste, São José de Mipibu, Goianinha, né? Vásia. Aquela localização ali, meu pai... Cabelo liso e o... o Assim, a pele dele, que o chamam de moreno, né? De caboclo, né? E eu ficava nessa confusão, porque eu sempre fui uma criança muito perguntadeira, querendo saber das coisas, então eu queria sempre saber onde é que a gente nasceu, da, gente, da onde a gente veio, porque a gente era assim. E sempre que falavam dos índios, né, que era a palavra índio, índia que usavam e ainda infelizmente usam, é, eu ficava dizendo: eu não sou preto, preta nem sou branca, mas por que me chamam de parda? E o que é pardo? Eu Perguntava para professora. O que a que professora, é pardo, né? a professora não sabia explicar. Aí uma vez uma professora disse: não. Pardo é quando é misturado de branco com índio. Ou se for um preto com branco. Aí eu fui de novo perguntar. Porque eu sou... Era muito perguntadeira, né? Era muito biguru, como dizia meu avô. Meu avô paterno. Biguru! Era muito candinha, como dizia também o meu tio Quincas, né? tio Joaquim. Aí, perguntava demais, até que um dia, quando eu estive na Paraíba, pela primeira vez na aldeia é, Bahia da Traição, que eu olhei para os caciques, eu olhei para aquelas mulheres. Eu disse, como é que esse povo que eu nunca conheci parece tanto com minha família? Parece com meu avô, parece com minha avó, parece com minhas tias, parece com minhas primas. Isso me incomodou demais. E mais perguntas vieram. Só que a minha família, por parte de mãe, sempre escondeu a realidade da minha avó. E eu passei muitos anos para descobrir... Quando eu fui descobrir, a minha avó já tinha falecido e a minha tia mais velha, que criou minha, minha mãe, minha mãe tinha dois anos, a minha tia mais velha, chamada Geralda, que morava no Seridó é, é, daqui, no é, na, Curras Novos, mas que nasceu, é, morava em Angicos também quando era adolescente, minha mãe nasceu em Angicos, mas minha avó veio de Belém do Pará, né? E eu não sabia que minha avó tinha vindo de lá. Também não sabia como era o povo de lá. Eu, às vezes, quando eu era criança, eu achava que Jesus tinha nascido em Belém, porque... <risos> Belém, eu, eu dizia que, olha, Jesus nasceu em Belém, esse povo é, aqui no Brasil, o povo é tão ruim. Até isso vinha na cabeça que crianças, às vezes, fazem muitas essas coisas, né? Mas, com o tempo, eu fui percebendo que havia um outro Belém, que era Belém do Pará, da, do estado Pará. Foi de lá que minha avó veio, minha avó materna. E depois eu descobri pela própria fala da minha tia Geralda que a minha bi, a bisavó da minha avó ou seja a minha tataravó ela foi abusada por um branco lá né mas chegou a casar com ela e ela era de que etnia Eva depois mais na frente eu descobri porque minha mãe falou que era tupinambá né tupinambá mas eu não sabia o que era etnia, eu não tive isso na escola, eu não estudei nada disso. E eu fui atrás, eu fui atrás de pesquisa, eu fui atrás de livros, mas enquanto eu fazia isso, eu também estudava o lado do pai e o lado da mãe. Porque se a minha mãe, a minha avó era de Belém do Pará, o meu avô, né, pai da minha mãe, era da Paraíba. Brejo da Paraíba, onde é terra de Potiguaras. E o pai e a minha... minha e o pai e a mãe do meu avô, ou seja, meus bisavós da Paraíba. E hoje eu já tô com a árvore genealógica, né? Já bem já encaminhada. E sei até o nome de todos eles. Peguei documentos de certidão de casamento, certidão de óbitos e sei até de como foi que meu avô morreu, que foi num desastre de caminhão, aos 55 anos. Eu não cheguei a conhecer meu avô materno. Vi uma foto, daquelas fotos antigas pintadas, eu achava meu avô tão bonito, achava ele lindo. Né? Aquele caboclo bonito, com os olhos vivos, assim... Aquele cabelo bem negro, bem, bem, bem preto. E minha avó mais clara, do cabelo bem liso. Assim, e essa beleza deles, né? Mas até aquele momento eu continuei nas indagações. E eu não conseguia me convencer de ser uma pessoa chamada de parda. E foi aí, então... Que eu já na. Depois que eu terminei a, a universidade, eu fiz o curso de artes. E aí, como eu era professora de artes, eu, fiz, eu, fui, buscar, eu fui buscar no curso de artes é, a diversidade artística e fui estudar os indígenas. E foi então que eu me senti aquela relação de pertencimento na corporidade muito grande. E à medida que eu fui estudar também a minha família, as, as danças de origem indígena, eu me deparei também com meu avô e a minha avó, e fui descobrindo que eles eram de São José de Mipibu e Goianinhas, terras indígenas. Fui ver a história de São José de Mipibu, que foi criado alguns casais indígenas para formar a vila, chamada primeiramente Vila de Mopibu, uhum. que é o um nome. É o um nome Tupi, depois ficou chamado Mipibu. São José, porque é o nome de um santo e ficou Mipibu. Então, hoje eu sei que eu tive uma, uma... Bisa por nome Mãe Dina, que era benzadeira lá em Goianinha. No caso, vó da minha avó, Suzana Pinheiro Rego, né? Então... Eu fiquei muito emocionada, porque a minha avó morreu é, sendo aquela católica que foi ensinada a ser sem, sabe, por um silenciamento cultural, um etnocídio terrível. E eu devo a elas resistir a esse etnocídio, porque essa religião católica do branco e essa colonização do branco já fez muita é, violência com minha família e eu não posso admitir mais que eu não sou parda, sou indígena. Então, para mim, isso é minha maior riqueza é dada por elas a dignidade que eu não sou parte, sou indígena e trago elas dentro de mim e eles também. É, a gente vai ouvindo né as histórias e também né vai se reconhecendo é, nesses processos que são processos dolorosos né não quando a gente tem a nossa memória é, omitida tem a nossa memória apagada né e que somos vítimas né as nossas famílias né é, por exemplo a minha mãe né durante toda a minha vida ela falou só duas vezes que era indígena. Só duas vezes, né? E a minha mãe tem muita é, consciência, né? nós, a nossa família, temos muita consciência né? de onde nós somos, de onde nós viemos. Mas veja, o etnocídio é tão forte que só duas vezes né, eu escutei da minha mãe é, essa afirmação. E como é, me fala aí, Eva, como é que foi para a sua família porque a gente sabe que as nossas famílias... Veja, tem um, um autor que é muito importante, né, ou assim dito, muito importante, para a historiografia, para entender o Brasil, que é o Caio Prado Júnior, né, que era da USP, ele era um dos autores, é dos autores que, muito reivindicado que dizia o seguinte, que os indígenas eram os semi-civilizados. Todo o pensamento da USP, né? dizia que os indígenas eram sendo civilizados seja pensamento progressista, seja conservador e tudo mais. E isto tem um impacto, porque a USP ela foi fundada para construir uma identidade nacional, que a gente diz, Opa, não, não é uma identidade, são as identidades nacionais, né? as identidades que não nacional no território de Pindorama. Né? E isso, claro, afeta as nossas famílias. A gente sabe, por exemplo, eu tive narrativas lá no sul, né, para ser mais é, exato, no Paraná, de que na década de 80, né, um, uma das caças que se fazia na década de 80, de 1980, era caça indígena, né? e é óbvio que ser é indígena nesse país, né? nesse território, é muito perigoso. Agora a gente está com 500 crianças e anomamis que foram mortas por negligência, por ação, mais 700 pessoas que estão correndo risco de morte, né? Exatamente por esta condição de ser indígena. E aí, Eva, as nossas famílias, elas no geral elas negam essa essa ancestralidade. E nego exatamente por toda essa violência, né? E cada uma família tem um processo. Como é que foi o processo seu com a sua família? Bem, todo, primeiramente, todo o processo começou comigo, né? E, é, esse encontro com o meu eu, com minha história, porque a retomada ela é um processo doloroso, não um processo fácil. É um processo de reencontros, e ao mesmo tempo de desconstruções internas, Sim. orgânicas, viscerais e autopoéticas, né? que é um conceito de Humberto Maturana e Francisco Varela, porque é uma desconstrução, você enquanto sistema vivo, sócio-histórico, antropológico e espiritualizado. Então, eu passei muito tempo fazendo esse processo comigo mesmo. E quando eu me senti, assim, com as peças se juntando, foi aí que eu cheguei à conclusão que eu tinha que assumir uma decisão. Ou eu assumia que eu era indígena, trazendo toda essa responsabilidade que eu me senti, então, responsável porque a partir do momento que você descobre quem você é, você vem a você um eco. E agora? Você vai admitir? E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar em silêncio? Vai se manter no silêncio? Então, eu tomei a decisão mais difícil, que era a decisão de não me silenciar mais. Então, eu comecei primeiro por mim, e fui para a minha família, aproveitei uma reunião familiar em 2018, em que a família sempre se reunia para comemorar a ceia de Natal. E em 2017, para 2018, eu ganhei meu primeiro coca, que foi esse aqui, penas de papagaio, que foi feito por um parente meu aqui do Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, parente de Tapuia. E eu ganhei essas penas de uma amiga de presente, que ela é ambientalista, faz parte da minha militância ambientalista, como plantar árvores, acolher animais, gato e cachorro nas ruas. E ela me deu um pacote dessas penas de papagaio do Romeu, que na época tinha 28 anos o Romeu. E eram essas penas caídas de Romeu, que gostava de cantar e rebolar muito, né? É. Ainda tá vivo, acho que o Romeu tá vivo ainda. Belas penas também. E essas penas caídas eu ganhei de presente. E pedi a, a Lobo Guará, que é um, um, um dos nossos artistas daqui, artesãos. E eu, como eu recebi de presente dela, eu disse, pronto, está agora, a resposta veio. Porque esses pássaros, os papagaios, assim como araras azuis e vermelhas, eles eram em abundância aqui antes do ecocídio que tivemos da Mata Atlântica. E foi meu primeiro cocar, Então, eu fiz, é, mandei fazer e nessa, nesse dia com a família, eu mostrei para a família e contei toda a história que eu tinha procurado da nossa família e disse, gente, nós não somos pardos, nem negros, nem brancos. Nós somos indígenas. E esse cocar aqui, que representa também a Mata Atlântica, representa essa terra dos potiguaras, dos, do agreste litoral, onde nossas famílias e antepassados viveram e ainda vivem. Isto simboliza a resistência do, do existir. E eu, então, coloquei o cocá na cabeça. E naquele dia, eu tirei a primeira foto com esse cocá, junto com a minha família, eu tenho essas fotos. Quando eu tirei essa foto com a família, usando esse cocá. Esses brincos também foi feitos com as penas do, do papagaio Romeu, que está aqui. E naquele momento, eu senti que eu não estava... Eu estava... Colocando também na minha cabeça que a responsabilidade, ela é uma aliança e ela tem que estar nessa visibilidade desse encontro que implica desapegos. Eu tive comecei a desapegar de outras coisas. É, eu usava muitas coisas de ouro, cordão... Desde a infância, eu usava cordão de ouro, brinco de ouro. Eu passei a usar... Todo símbolo uh... de quem nos oprime, né? Exatamente. Então, eu parei de usar prata, ouro. A única coisa que eu tenho é esse anel de formatura que minha mãe me deu, foi presente da minha mãe, que eu vou usar até o último dia da vida e depois vai ficar com minha filha. Mas tudo que eu tenho é feito pelos meus parentes. Tudo que eu uso, né? Hoje eu também. E esse cachimbo aí, quem fez, Eva? Esse foi meu parente, né? Tá pouco nativo daqui, um grande artista, né? Ele fez um cachimbo personalizado para mim de casca de jurema, que eu sempre queria essa jurema, né? Com as penas dos nossos pássaros e uma pedra ametista que eu amo demais, que e uma águia, né? que representa também essa essa essa resistência, né? Também uso é, o rapé, que é um é muito importante para nossa saúde, medicina, né, né? para nossa saúde. A é uma né? de entrada. Isso medicina. aqui foi meus parentes que foram me me introduzindo, meus parentes do Gamboa, meu professor de tupi a que eu tenho muito amor por ele, muita gratidão por ele. A minha escrita também foi mudando, a minha postura em sala de aula mudou. Eu hoje trabalho... Eu sou arte educadora, minha, minha graduação é em artes visuais. Eu trabalho a cultura indígena em primeiro lugar. Eu busco a história que foi negada na formação. E busco nisso também uma formação continuada comigo também. Porque, como diz a nossa querida parente Célia Chacriabá, antes do Brasil da Coroa, existe o Brasil do Cocá. E esse Brasil do Cocá tem que ser respeitado, porque nós somos pindoraminenses, Ixé pindoraminense, Ixé potiguara. E dizer que essa terra, Biaiala, Nhenhenguara, Xernianguara, eu sempre vou cantar essa terra. Enquanto eu viver. Então, retomada, não é assim botar um cocá na cabeça. Porque eu não preciso de um cocá para dizer que sou indígena. Eu não preciso de nada disso. Mas isso não é folclore. Porque ser indígena não é folclore. É respeitar os ancestrais. É honrar a terra-mãe como o sol nos milharais. Então, eu sou indígena, além do tempo. Meu presente está no passado e meu passado está no presente. Então, é, minha família, no início, meu pai ficou muito feliz. Minha mãe também ficou muito contente. Alguns irmãos até hoje, às vezes, não entendem. Alguns estão procurando entender. Então, o meu povo, aqueles que vivem no interior ainda hoje, eles ficam felizes, porque eles disseram, Eva, que é o meu apelido, sempre foi Eva, e ficou hoje, depois Eva Potiguar e depois Eva Potiguara, porque eu sou uma Potiguá Potiguara, como eu podia ser uma Potiguara da Paraíba. Né? Então, eu digo que nós, meu povo começa com a minha família e se estende às raízes, não só do Rio Grande do Norte, mas da Paraíba, de Pernambuco e de toda essa terra, Pindorama chamada Brasil. Pois é, Eva, a gente está aqui, né, já fazendo várias reflexões, fazendo essa arqueologia, né, na verdade, essa arqueologia da memória é muito importante. É, eu acho que tem dois elementos importantes aí. Um é esse processo de é, desterritorialização, reterritorialização que aconteceu... Né, ao longo do processo de invasão no território de Pindorama, no território de Abiaiala. É, e a gente, o Estado, né, esse Estado português, depois o Estado brasileiro, ele foi criando situações né, é, para essa, essa desterritorialização, seja nas reformas pombalinas, seja é, no Brasil império com... É, também o processo de expulsão de indígenas de, determinados, de determinadas regiões. Aqui nessa região teve né, a Guerra dos Bárbaros, né, que foi uma, uma, uma guerra de resistência muito importante. É, a gente também teve o SPI. Né, é, e o SPI ele também é, tinha um, um processo de proletarização de indígenas. E a gente teve esses processos de política eugenista, assimilacionista, né, de ocupação de territórios. Né? Hoje a gente tem um processo de demarcação de alguns territórios, mas muitos indígenas acabaram né, tendo que ir para cidades para sobreviver. E esses indígenas, ao longo também do tempo, né, é, a gente teve muita manipulação em relação às informações. Por exemplo, Eva, tem um texto muito interessante de João Pacheco, que ele vai falar de indígenas entrando e saindo do censo. Em 1890 era 1 milhão e 300 mil indígenas. No começo do século 20, em 1920, era 1 milhão e meio de indígenas. Só que 20 anos depois, Eva, eram 36 mil indígenas, né? A gente não tem história na, na não tem, não tem nada na história que diga que mais de um milhão e meio de indígenas morreram nesse período, né? Então, a gente, a gente sabe que as pessoas, né, foi negado por parte do Estado, as identidades, as pessoas também, é, nós fomos sendo atacados, sendo marginalizados, criminalizados, né, e aí a gente está nesse processo de dizer, olha, nas cidades tem indígena em contexto urbano que né, tem feito um processo é, valoroso, importante, de resistência, de retomada da sua ancestralidade, né, e que estamos aqui, em lugares né, como Natal, Sara, é, estamos em João Pessoa, estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em todos os lugares, né, resistindo. Por exemplo, olha só, a gente está embaixo de um cajueiro aqui, que agora há pouco a gente ia, queria filmar ele, ele caiu antes da gente conseguir filmar, e aí a gente doido para comer o caju, tirar o caju e comer, mas agora a gente vai comer aqui agora, viu Eva? O caju, mas enfim, né mas essa... São as resistências que a gente vai construindo né, para viver, para sobreviver. Né? E, e, e como é que você tem visto esse processo de resistência, de retomada de identidade, é, que é esse caminho de volta também que nós estamos fazendo? Né? Qual a importância dos indígenas que estão em contexto urbano? Daqui a pouco nós vamos falar dos seus livros, porque nós entendemos também que é um, uma resistência. Né? Queria que você falasse um pouco dessa questão, porque este também, esse podcast, ele se chama Com Cocá ou Sem Cocá, que é exatamente né, é, para é, dizer que nós somos indígenas, com ou sem cocá, né que nós estamos nas aldeias, que nós vamos entrevistar né, parentes que estão nas aldeias né, e que nós estamos também nas cidades. E não esquecendo, nunca. As cidades que invadiram os territórios indígenas, e não o contrário. Este território aqui de Natal é território indígena, é território potiguara. Né? Isso é muito importante que a gente também não esqueça. Né? Então, Eva, mais uma, mais uma questão para você para que a gente vá né, se encerrando e falando dos seus livros depois. Como é que é esse processo de ser indígena em contexto que está no contexto urbano? É, no contexto urbano... E eu vou aproveitar para Aham, <risos> uhum. é, e esse, esse caju, né, esse pezinho de caju, plantei em plena pandemia, já tá dando caju, que bom, UEBT, Pachamama, Mãe Terra, obrigada minha irmãzinha cajueira. Bem, assim, o contexto urbano, ou urbanizado, né, porque eu acho que todo contexto ele é indígena, e ele foi urbanizado, ele não deixou de ser indígena, porque nós estamos, como diz o nosso Daniel Munduruku, as cidades, né, nós andamos sobre Cemitério. os cemitérios dos nossos irmãos, nossos parentes. Né? E às vezes a gente esquece disso, que tudo isso aqui é terra indígena. Mas como o apagamento e o etnocídio foi tão grande, é, nós somos alvos de muita discriminação, a partir do momento que a gente se diz indígena, ou a gente afirma ser indígena, é, numa, num ambiente urbanizado. Porque a ideia que se tem de, do que é indígena é que seja um bicho do mato selvagem, que ele não é letrado, ele não tem doutorado, ele não é advogado, ele não é médico, ele não é doutor, ele não é doutora. É um estereótipo, né, Eva, que foi criado. Assim. É, é selvagem, é um bicho que é um antrop... é antropofágico, né, é um que anda nu. Então, existem ainda esses estereótipos é... muito pejorativos e racistas. Ao mesmo tempo... E que indígena também pode andar pelado, pode, né, não tem problema <risos> nenhum, né. Não existe diferença é, é, de relação é, cultural, de, uhum. de, de, não existe é, um, uma forma de ser que se uhum. submeta a outra forma. Né? Não, o, deveria ter, exato. não deveria ter, né? deveria. Agora o foco é o seguinte, que há uma diversidade de povos indígenas, inclusive aqueles que, aldeias que estão urbanizadas, não deixaram de ser aldeias. Né? Você chega em Porto Seguro, você vê aldeias dentro da cidade, a, a cidade é aldeia. É. Você chega é, é, na, na yeah. aldeia dos Fonios, você vê um lugar também... Águas Belas. De Águas Belas, um lugar também já tem um lado rural, mas tem um lado urbanizado. Então, a gente também tem que quebrar paradigmas, a gente tem que ampliar o conceito do que é aldeia, porque a cidade está contida na aldeia, não a aldeia está contida na cidade. Então, vamos entender essa matemática? do que tem acontecido, acontece que as pessoas que nem querem entender, nem se esforçam, elas preferem agir de maneira racista, discriminando, sem procurar conhecer a sua história de vida, não, não respeita a sua história de vida, porque a partir do momento que alguém aponta para você, você é pardo e não indígena, você está sendo racista. Do mesmo jeito que alguém apontar para você, e dizer que indígena, não existe indígena na cidade, não existe indígena no contexto urbano. Ah, mas existe indígena no contexto urbano, mas se ele já for da aldeia de fulano de tal. Não, existem indígenas no contexto urbano que nasceram no contexto urbano, dos seus pais e avós que foram expulsos das suas aldeias, das suas terras, inclusive se a gente for pesquisar melhor, na época do período militar, de 1960 é, e até um pouquinho antes, no início do século 20, a gente vai ver quantos indígenas saíram de maneira de um êxodo violento e forçado da região rural para as cidades, mas foram para onde? Para as periferias, para as favelas. Favela, gente, é lugar também de indígenas, só de negro, não. Porque quando houve a, a fake da, da, da abolição dos escravos, que ali não houve nenhuma abolição de fato, foram abandonados os negros e indígenas que estavam na, na, nas, na, na, ali nas casas grandes, eles foram para a periferia, que eles foram abandonados. Os negros não tinham como voltar para suas terras e os indígenas já não tinham mais. Porque, por exemplo, os Tupinambás, que moravam no Rio, onde hoje é a grande cidade metrópole, e São Paulo, eles foram para favelas, para as periferias. E ainda até hoje tem as grandes favelas, nós temos a remanescência dos povos indígenas, onde hoje se chama povo carioca. Carioca é uma palavra do Tupi, que quer dizer casa de branco. Casa é de branco. Entendeu? Mas sabe, tem uma coisa, Eva, que é interessante. Tem um grande autor é, negro, que é o Clóvis Moura, que era um grande pensador, historiador, sociólogo, enfim. E o Clóvis Moura dizia o seguinte, o advento, o fim da escravização, o advento da república, colocou os negros e negras na falsa cidadania. E aí ele completa. E para os indígenas sequer isso. Exato. Se quer isso. Olha só que coisa. Olha, porque quando se fala e outra, de escravidão... E uma, uma última coisa, para que você também citou, Eva. Os militares, na década de 60, de 1960, diziam o seguinte, nos anos 80 não vai ter mais indígenas. Claro. Isso é algo importante, entendeu? Para a gente entender esse processo. Pois é, então assim, a minha preocupação hoje, aqui no, no contexto urbano, é também a despertar os nossos parentes que ainda não estão despertados para a sua, é, a sua retomada, porque aqui é uma luta o tempo todo. Por exemplo, hoje eu sou reconhecida no meu ambiente de trabalho como indígena, sou reconhecida por meus, por meus educandos e educandas, seja de pedagogia, de letras, das, dos componentes curriculares que eu vou aplicar. E também aqui na minha e também pela minha família e também tem aqueles que lutam ao nosso ao meu lado a minha escrita ela traz essa busca e ao mesmo tempo isso também não me deixa livre de ter é, ataques ataques racistas como eu passei em 2020 e tive que entrar na justiça Adoeci, inclusive por causa porque um ataque foi muito violento porque eu cheguei ao ponto de ser chamada de hiena de cocar pegaram uma foto minha numa rede social, onde eu estava tomando posse de uma academia de letras, e colocaram isso. Então, o que, que acontece? Eu, eu, eu fui com muita dor, mas eu tive que colocar na justiça essas pessoas. Essas pessoas que, elas além de não me respeitarem como pessoa, não respeitavam a minha retomada. E, estava, e não respeitava que o Rio Grande do Norte era terra indígena, dizendo que aqui não hum. tinha mais indígena que a gente vê em vários lugares. É, minha gente, a gente tá aqui chegando quase ao final, olha só. E a gente tá aqui, olha o que que a gente, uma morinha que caiu aqui na minha cabeça. Acerola. Tem essa acerola, tem esse caju que a Eva queria comer, eu falei uh -huh. que ela não comesse, que coma agora. <risos> né? E a gente tem aqui, ó, mangueira, goiaba, não, é... Graviola. Irmão, é, manga atrás, maracujá a gente está aqui né, apreciando aqui essas gostosuras aqui nesse quintal maravilhoso que é o quintal da Casa da Eva aqui em Natal é, então a gente estava aqui conversando sobre o contexto urbano, tem muita coisa né? nós vamos sempre conversar sobre essa condição de desterritorialização e reterritoria... reterritorialização e ataque às memórias mas agora Agora, Eva, nós vamos ter que desviar o foco, né? Porque, foco não, entre aspas, né? Nós vamos falar aqui. Com a Eva a Autora. Aí, tá, tá dando risada aqui. Tá vendo? E é, se engasgou com. Se engasgou com o Caju. Ela vai falar da produção dela, ela se engasga, gente. É isso aí. A gente tem dificuldade de falar de nós mesmos, né? Do que a gente faz, do que a gente produz, enfim, né? E a Eva é autora de livros infantis, é poeta, é tudo. Olha, Eva Potiguá gatos diversos e ela, ela é danada. Ela escreve e desenha. Os <risos> <risos> desenhos é dela aqui, ó. ó gatos diversos, ilustração, todas dela. É. o e poesia, poesia de resiliência da autoformação humana e... é esse livro aí na verdade esse último, ele foi resultado do meu doutorado olha aí, tá vendo? Foi. e a Eva é também uma das articuladoras do Mulherio das Letras, olha eu gostaria de ficar muito tempo conversando com a Eva, né? mas é importante que a gente também fique com esse gostinho de quero mais e quero mais programa, quero ouvir mais gente, quero ouvir Eva em outro momento, uhum. né, isso é importante porque é isso que a gente quer provocar, produzir, né, porque nós estamos, queremos fazer essa arqueologia das memórias, da ancestralidade, né, então estar é, durante um período e sabendo que podemos estar em outros períodos com a Eva e, e outros parentes que têm, né, é, história para nos oferecer, né, é muito importante, mas é, é, e é por isso que a gente vai se encaminhando aqui para falar dessa produção da Eva é, e dessa articulação dela, né, no do Mulherio das letras. Então Eva o ela, livro, ela, né? E, falei, <risos> e o livro está lá no carro. E o livro, pois é, ela deixou o livro não dá agora para buscar porque senão ela vai a gente vai se desmontar aqui. Mas a gente dá um jeito para para divulgar, né? O livro uhum, é um, um Mulherio. O um Mulherio foi produzido. É distribuído gratuitamente, a gente vai deixar aí pelo menos o Instagram da Eva para que as pessoas possam entrar em contato aí né, na descrição do, do vídeo, né, desse vídeo. E é isso. Eva, fale-me, fale, fale para nós aí dessa sua, dessa sua produção é, e a importância da sua produção. Bem, eu comecei é, produzindo uma poética né, voltada para esse... Esse, essa autoconsciência, porque eu comecei justamente no meu processo de retomada. Então, por exemplo, nesse livro do Casula Borboleta, eu tive uma inspiração muito na autopoiese, né? que é a teoria de Humberto Maturana e, e Francisco Varela. que nós somos sistemas vivos e somos capazes de autotransformação. Ao mesmo tempo, eu trouxe aqui poemas que já dialogavam com esse processo de retomada indígena. Porque a retomada indígena, ela também implica essa busca dessa filosofia do bem, bem viver, que é uma cosmovisão é, anticolonial, para descolonizar. É uma forma também de você trazer a natureza, é, na verdade, você se voltar para a sua natureza enquanto parte da natureza. E, e isso foi um processo que, vamos dizer assim, até preliminar. Esse livro está na segunda edição, vai para a terceira edição, que esse aqui já está esgotado, segunda edição. Esse livro aqui, ele foi bastante discriminado por algumas pessoas que se chamam é, críticos literários, mas ao mesmo tempo são machistas e misóginos. E... Esse livro aqui, ele foi bastante esquartejado, né? junto comigo, enquanto escritora, mulher e indígena, no, no, em 2020, em plena pandemia. Então, eu fui bastante atacada de maneira racista. Fui chamada, inclusive, de Hiena de Cocá, por um desses escritores, que se diz sociólogo, né? e um dos seus é, parceiros de escrita, muito misógino, muito racista, chamando até o meu pa eh, parente, Luiz Catu, de cacique de, de tribo de carnaval. Né? É, são esses, esses racismos que a, a gente sofre, né? Em plena pandemia, quando a gente não podia estar com a família para ter o abraço, o acolhimento, não tinha vacina, eu sofri pra caramba, che cheguei ao ponto de ficar de cadeira de rodas, porque eu perdi... É, a disponibilidade das pernas eu fiquei com o sistema nervoso abalado demais e entrei na justiça né e quando eu fiz a segunda edição desse livro esse livro aqui ele já está esgotado ele não durou seis meses esse livro aqui então é, toda dor e a poesia agradece porque também eu Fui bastante cancelada por algumas mulheres que se dizem feministas daqui no Rio Grande do Norte, que na época que eu busquei o acolhimento delas, elas disseram que não queriam se envolver, porque também não queriam ser envolvidas, até canceladas por essas pessoas racistas. Né? E, mas eu fui acolhida por mulheres distantes de mim, né? como a nossa querida... Maria Valéria Rezende, ganhadora de três jabutis, grande escritora, minha grande xamã, inspiradora, que disse, Eva, você não tem que se preocupar com nenhum mulherio, você tem que criar um mulherio indígena. E aí foi aí que surgiu a pancada, a grande pancada, que eu me acordei para essa pancada, que foi de ver que realmente o que ela estava falando... Como minha avó dizia, não há males que vem para o bem. Nós fundamos o Mulherio Indígena em 2022, no dia 20 de fevereiro. E estamos com mais de 200 mulheres escritoras em todo o país e fora do Brasil. Nós temos escritoras indígenas na França, no Uruguai, no Paraguai, é, na Espanha e na Alemanha, e nos Estados Unidos e em Portugal, que fazem parte do Mulherio Nacional e Pindoraminense, Mulherio das Letras Indígenas. E nós lançamos o nosso livro. O nosso livro chama Albo Biográfico do Mulherio 2022, Guerreiras da Ancestralidade, a qual fizemos uma femenagem, que é não apenas uma homenagem às mulheres, como Sônia Guajajara, Joênia Mapixana, Séria Chacriabá, a nossa cacique aqui de Apudi, a Lúcia Paiacuta Bajara, a grande cacica, né, é, que é uma das guerreiras também que nós temos nessa luta, é, que está também no livro, a Joênia Wapichana, que foi nossa primeira deputada federal, certo? E Kátia, né, nós também fizemos um, uma... a, a Kátia é, Pataxô, trouxemos ela também, Kátia Tupinambá, né? Sério, Tupinambá. Então, hoje eu estou entre essas mulheres, tanto daqui, dali, da Cula, e a gente fez um livro que é proibido ser vendido. E a gente quer que esse livro ele todos tenham na escola, para não acontecer como a minha geração, né? Há, e várias gerações que estão nos escutando que não teve conhecimento dessa história, dessa terra-pindorama chamada Brasil, que foi negada nos livros didáticos. Então, nesse livro, nós temos a história dessa terra-pindorama contada por mais de 50 etnias representada por essas mulheres, mulheres aldeadas e não aldeadas, ou seja, mulheres em contexto urbano e mulheres aldeadas. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade, e dizer aqui, né, eu quero deixar um verso, como eu iniciei com o verso, e dizer que nós somos matriarcados. Na tricheira patriarcal, o racismo é canhão que nos parte, nos lança fora da ordem social. Fomos corpos e mentes colonizados, indígenas e pretos patriarcados, sem pão, sem teto. Mas somos matriarcados. Temos mãe, mãe d'água, mãe terra, mãe de cura e mãe de guerra. Ao Ebete Jurema. Queria, Eva, agradecer aqui essa entrevista, né? Foi muito bom esses dias aqui conversando com você, né? porque nós conversamos antes, foi muito importante. É, é importante que a gente se conecte, né, olhe no olho, é, se abrace, é, é, sinta o cheiro, né, sinta o, o chão que se pisa. Então é muito importante. E esse é, projeto, que é o podcast Com Cocá e Sem Cocá, tem essa perspectiva, né, de ir atrás dessa memória, dessas memórias que foram apagadas. Queria agradecer a você, Eva. Queria falar da participação da Mel, queria agradecer aqui o Vinícius Oliveira, que está nos dirigindo aqui, que está né, é, desenvolvendo esse trabalho aqui conosco. Né, e queria agradecer a você que está nos assistindo e convidar você para mais e mais programas nossos.